Eu penso que vem a calhar muito a condição de fazer uma banda de teste a um preço bem econômico, né? um preço bem, bem joia, tá mão acessível a qualquer um, e, e sair com o serviço testado. Se essa é a, a, a grande questão né, que fica aí conflitando com a pessoa. Né? É, eu coloquei aqui o décimo, né? Décimo módulo. Projeto banco de teste. Aí coloquei bônus extra. Mas eu coloquei nessa, nessa ordem aqui, mas é.. Eu tinha falado com você, né? Para poder deixar por último isso? Uhum. Depois a, a. logo após a precificação. Então é onde que provavelmente a gente vai ter até um. um talvez um. um tempo maior né desse vídeo para poder ficar assim só de forma bem básica mesmo básico né? é isso aqui é um exemplo esse desenho aqui a possibilidade do, do é, de instalar essa coisa do, das maneiras ver isso aqui fora do sistema fora do carro é muito importante para quem tá... Deixa eu mais aqui Se eu lembrar pra você lembrar Agora aqui eu acho que eu não coloquei banco de teste Você lembra se eu coloquei? Acho que tá no final Não mesmo Foi? Acho que tá bem no final Colocou uma, não, não, não. só um desenho só Essa coisa aqui é de... é de Esse desenho vai poder... Seria como você ajudar com né? essa questão de teste. O desenho em si Fica à vontade. Eu devia esquecer. Eu devia ter mostrado essa questão aqui da montagem aqui da, da, da caixa desmontagem montagem acompanha esses seguros aqui porque o aluno ele ele vai ele fica aqui na mente também e ele quando for fazer uma consulta ele pode vir aqui também que vai ajudar vai reforçar essa questão de de lembrar, né, detalhes ali do da desmontagem e montagem. Aqui vou, vou separar aqui, vou colocar aqui. Mostrar. Na Fico, isso, é uma costila. Figuras, imagens, né? Imagens. Páginas. Isso, página cento tá. e vinte então e dois cá. E vamos passar na montagem. 162 cento e sessenta e dois cento e e aí cento vinte e dois é cento vinte e dois. Esse aqui eu vou depois vou fazer esse rascunho melhor aqui para ver se tem um guia, um, um né? Um, um roteiro. Roteiro pra poder seguir Aqui as partes de.. de aqui que entra as partes de.. Isso aqui era é para estar no começo. Então está no fim. A gente dá uma pincelada na bancada de teste. Projeto da bancada de teste. É. Então, vamos lá. Páginas. É. Um sete e quatro. Ah. R$ é, 20,4 É porque a 180. Mas na verdade é. 180 tem é como uma rápida é, citação, né? Uma rápida citação aqui da bancada de teste profissional que testa todo tipo de caixa de direção, né? tanto leve quanto pesado. Essa aqui é. Acho que é ZF. Que é ZF. Não fazia, né? o círculo aqui, o ZF. Ou pelo menos fazia, né? Não sei se ainda é faz. Então, vamos lá. Boas. Projeto bancada de teste. Isso esse material utilizado aqui, eu vou falar um pouquinho do motor, né? Eu vou falar, mas aí eu queria que você notasse aí, Entendeu? essa ordem que vai ficar aí. Eu vou falar primeiro, porque não tá, eu não coloquei aqui a ordem da, eu tenho que ver que vê lá na, lá na, na, na plataforma o, o, o que está que citado lá, se tá citado, tá citado alguma coisa lá? Você lembra citar? Não, a tá ordem lá. do título, subtítulo do, de cada vídeo, dos ciclos? Não, está em produção ainda lá. Claro. Porque eu teria que botar na ordem. Bom, por exemplo, você pretende dar a introdução aqui, falando da importância da bancada de teste. Isso aí vai render o quê? Talvez uns 15, 20 minutos. Fechou. Introdução. Segundo. Aí eu vou falar dos elementos básicos aqui basicamente motor, reservatório está aqui bomba, manômetro as mangueiras tipos de reservatório que podem ser utilizados né? a bombinha está aqui e, e aí vou fechar falando sobre é, é, falando sobre a maneira de desmontar aqui a, a ligação das mangueiras que pode ser mangueira que já tenha lá, não precisa comprar uma mangueira nova para poder diminuir o custo, né? Mas se quiser comprar tudo bem, né? Pelo menos as conexões, as, os ligamentos aqui, é, os conectores, aí sim vão ter que eles vão ter que fazer para cada caixa, né? Fazer um conector, mandar lá o torneiro aí na casa da do hidráulico né alguma coisa do tipo e comprar conectores diferentes para cada caixa deixa eu até arrumar alguns aqui isso né deixa eu pegar alguns aqui existe vários tipos de conectores né então é, é, assim como existem vários tipos de caixa então a necessidade extrema de, deles de, de fazerem essas coisas né, eles terem em mãos esses tipos de conectores porque quem vai informar eles vai descobrir no fluco igual eu tive que descobrir tem que descobrir na, na, na sei lá de maneira complicado né, o cara, né o cara pagou para um curso em, Aqui, você vai colocar isso aqui. aqui. Não é bem isso aqui, não, mas já, já dá para poder dar uma uma luz. Né? Dá para despertar um camarada legal. Esse aí eu ia fazer conector do. É ele aqui. É, menino. E eu consegui outro. Outro mais um ali. Semana passada. O problema que o cara o cara chegou aí com o Ronda aí Chegou com o Ronda com problemas e... e eu mudei, modifiquei a coisa dele estava tava convertida Chegou com um problema na, na mangueira Aí eu peguei fiz Coloquei o conector pra bomba que tava lá Certinho E tirei esse conector fora Entendeu? que a gente achou até que tivesse trincado alguma coisa aqui da solda Né? Mas aí é um conector... Né, que o só pode utilizar como meio né de poder depois produzir certo então isso aqui já é aqui o conector que eu ranquei da bomba desmembrei tentativa de fabricar então eu acho que aqui já vai render aí uns bons minutos aí né é vídeo 1 um e 2 Praticamente está faturado Só hoje Por que? O vídeo 3 A gente já quer, já quer seguir já Com as coisas já Tudo ligado aqui pelo menos Tudo ligado E no vídeo 4 Você está notando aí? E no vídeo 4 é, Já mostrar Fazer um teste já acabou com a bancada de teste funcionando O vídeo 4 Entendeu? O vídeo 4 e, é, o, vídeo 4 e o 5 Pode ser